Olá, eu vou continuar então a implementação do Advent of Code dia 10. Eu acho que agora eu resolvi o problema do vídeo anterior, que estava com, com a diferença entre a imagem e o som. Então eu já tinha visto isso aqui, mas eu acho que a primeira coisa que eu devo fazer com a lista de números. Engraçado. Não. Era o, o code que estava lento. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar aqui, mas vou pegar a lista de números e fazer um sort. Acho que essa é a primeira coisa. Deixa eu rodar um mix test aqui. Ok, eu vou, eu vou até matar, matar não, eu vou comentar este, este teste aqui, que eu quero fazer passar nesse aqui, então, lembrando aqui do, do processo dele, e ele disse assim que... Max, é, eu vou fazer uns Ion inspect aqui só para ficar claro o que é que eu estou fazendo. Então eu vou mostrar. Lista ordenada e o maior número. Então, essa é a lista ordenada e esse é o maior número. Então, ele diz que eu preciso... Então... Device by in jouters. Então, eu posso até posso fazer uma coisa assim, device built-in igual a max mais 3. E eu posso escrever isso aqui. Só para confirmar, eu posso fazer assim, né, no... Label. Vamos ver o que é, que acontece aqui. É, o Max é 19, o device built-in de Outer G22 e a lista sorted list, a lista ordenada é toda essa aqui. Ah, e o início a gente sabe que é zero. Mas isso não é o suficiente, né? <coughs> hmm. Preciso e removendo os elementos e contando quantos tem a diferença de um, e quantas tem diferenças de três, né? this sorted list igual eu sei que isso não está sendo eficiente mas é só para clarear para mim então, olha, eu vou chamar uma função auxiliar para teste um 1 que vai receber a lista, só que aí eu já posso passar ela ordenada e eu recebo 0 e 0, que é a quantidade de... Como é que ele chama aqui? Diferenças de 1, um, diferenças de 3, e é interessante também... Receber o... Acho que já... Só que isso aqui vai ser uma função... Privada. Ela é somente uma função auxiliar. posso até dar o mesmo nome. Sorted list. One diffs. Three diffs. E... Talvez esse aqui, como é uma coisa que não vai ficar mudando, eu coloco como segundo argumento, e os outros dois é que ele vai passando. E é isso que essa função vai retornar. 1Difs, three divs do 7,5. Ele está... Dizendo que as variáveis não são usadas, ok. Aqui, okay. é um, uma série de warnings, mas passou nos testes. Hum. E agora, o que é que eu faço? Agora, o que eu tenho que fazer é... Na verdade, esse sorted list, ele vai ser... Um head e um teio, né? head barra teio. Hum, além do, aqui tem também que ter o início, o início é o zero. preciso ver if current eu não posso fazer eu vou pensar já no, no caso em que por exemplo, se a lista tiver vazia eu ignoro current ignoro device built-in jotas de e retorno justamente o que eu quero one diffs and three diffs, se não, eu vou chamar case, né, eu acho que eu posso usar um case aqui, case elixir, Seja o Conde, né? Eu acho que é mais interessante o Conde. Conde do C. Hat menos Current igual, igual a um. Um, só que agora passando somente o tail, o current passa a ser o head, e device built-in não muda, o and aumenta em 1. Um. Se head menos current foi igual a 2, Chama de novo, tail, ok, head, mas não muda nenhum one div, nem three divs. E se a diferença for 3, mesma coisa, só que three diffs mais um. Se for diferente de tudo isso aqui, vai dar problema. Eu preciso colocar no cond? Não, acho que não preciso. Não precisa. Olha, deu certo, mas deu errado. Por quê? Porque justamente o 22... Eu acho que tem que, tem que acrescentar o 22 na lista. E como é que faz para acrescentar o 22 na lista? Ah, eu acho que... Só colocar aqui, mais, mais, max. Não, não max, ele faz subjuntinho. Um isso. Ah, não, a melhor coisa é fazer isso aqui. Então, eu acrescentei ele na cabeça, como ele vai ordenar mesmo, tudo bem. Passou nos testes, posso tirar os comentários aqui. Vamos ver o que é que acontece no segundo teste. Primeiro, ver se está tudo certo aqui. Mix format. Então, recapitulando o que eu fiz. Eu calculei qual é o valor máximo. <coughs> Apenas para calcular o device built-in de outras. Eu não preciso do max para mais nada ali. Então, eu posso simplesmente... Fazer isso aqui. Isso se chama uma refatoração. Não, não é mix formato é do Mix test. Ok. Agora, a lista ordenada. É, eu gosto mais de, de, de separar aqui. Eu acho que fica mais legível se deixar separado. Esse, essas coisas comentadas depois eu penso em tirar. Mas a questão é. Se eu pegar esse segundo teste da descrição, vai passar? Vamos ver. Passou. E agora, aqui vem a prova de fogo, que é o... Um, Advent of Code Undiscri é. with aocs input, então o input aqui vai ser o que file.read input.txt, que é o arquivo que eu baixei, eu vou simplesmente rodar aqui, hum. First argument not a binary. Qual é o problema aqui? É só isso aqui ó, a entrada? Será que é essa linha aqui que ele está reclamando? Então, deixa eu só ver aqui é que além do String Split, tem que fazer o enum.filter eu lembro que eu já fiz isso em algum momento Vou fazer da forma mais simples. que ele tá reclamando aqui. Eu tô dizendo, eu quero tirar as linhas vazias. De espaço ali, eu acho que eu já fiz isso aí. Então, deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou fazer uma coisa aí. Eu colocar aqui file.read input.txt, ele vem esse monstro aqui. Aí se eu faço é, string.split. acho que o problema tá no final, então deixa eu ver se tem um in-reverse, não, não é o um problema. Será que o problema é o file read e não file read é, exclamação? Deixa eu abrir o Pronto, ele só reclamou do valor, mas está tudo funcionando, hum. então o que é que eu preciso fazer aqui, ah, deixa eu fechar essa aba aqui, então lembrando, o que realmente ele faz é mix test, Calcular esses dois números, que são 65 e 28, segundo o meu programa. Que pode estar certo, pode não estar certo. E eu posso até colocar aqui um comentário. Result. E no meu caso. 65 vezes 28, que é igual a. Vamos pedir ao Google para multiplicar para gente. 1820. Quem vai dizer para mim se está certo é isso aqui. Resposta correta. Então, está certa esta implementação. Então, aqui são os testes: o último teste. Claro, ele supõe que eu tenho o, o arquivo no, no diretório raiz do projeto. veja, ele não está no, no lib, ele está na raiz do projeto. Até que essa entrada aqui não é tão grande assim. É... E a única coisa que ele faz aqui... É ah, sim, já posso tirar esses comentários aqui. Eu gosto de deixar essas variáveis aqui, porque eu acho que deixa mais claro para mim o que é cada coisa. Eu acrescentei o valor lá no, no começo da lista, mas como ele vai ordenar, tanto faz. E ele chama a função privada, que simplesmente pega a lista com todas as voltagens. Ele sempre começa com zero, ele termina com o device built-in de outras, 0 e 0 são os dif1 e dif3, então, se o valor atual que ele está olhando, o valor que ele está olhando, que é o atual, que começa com 0, menos a cabeça da lista, for um, diff1. se for 1, dif1, se for 3, dif3, se não for nem 1 um, nem 3, obviamente, se eu pegar um, uma coisa que não esteja no padrão que o, que o Advent of Code espera, vai dar pau, né? vai dar problema. Vamos ver o que é a parte 2, a parte 2 já é bem mais complicada, não vou olhar neste vídeo, mas pelo menos com este vídeo eu terminei a parte 1, um. obrigado a quem assistiu, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Advent of Code, tem vários probleminhas aqui. Esse aqui eu acho tanto quanto decepcionante, porque a resposta foi bem simples, né? Não precisou de nenhuma coisa muito sofisticada de... Ah, uma coisa que eu acho legal de, de mostrar é isso aqui. Já que vocês estão aqui... vocês podem entrar aqui olha vocês vão, entram lá no no Elixir forum e as pessoas na época postaram as suas respostas só fazer enquanto isso eu faço aqui olha eu aqui ó você pode ver a parte 1 do pessoal aqui a parte 1 em erlang bem curtinha também né, ah, ele usou um case também, ah, esse aqui, deixa eu ver, ah, ele usou um enum reduce e mim isso aqui é tá mais difícil de entender do que a minha versão, mas, aqui ele, ah, esse cara coloca um, um diff também, porque, isso aqui é o que eu vou colocar na descrição. Mas olha, talvez seja interessante estudar isso aqui, como é que ele usou um reduce, ele mandou os jouters, né, a lista, aí aqui 0 aqui 010, é, isso aqui são os três valores iniciais, ó, o 010 um, que ele mandou, eu não sei porque que ele coloca 010 um, aqui, diff1, um, diff3, last jouters. Por que, que ele começa o Diff3 com que ele não quis colocar na lista o, o valor que eu coloquei. Né? Deve ter sido isso. For Memoization, you can use Process Dictionary. Então, eles vão discutindo soluções mais avançadas. E esse cara colocou o arquivo todo no post. Esse cara aqui achou que foi difícil, interessante, Eles... várias pessoas acharam que foi difícil e eu achei que foi fácil, isso tá estranho, porque eu não sou um programador profissional, muito longe disso, mas nesse caso eu achei simples. Mas é isso, vou deixar esse link também na descrição, a partir desse link vocês pegam os outros códigos, vou deixar o, o meu GIST aqui com... A, a minha solução. Um grande abraço a todo mundo, até, deixa eu olhar, eu tô, sempre tenho que ficar olhando ali onde está o ABS para desligar. Até o próximo vídeo.